eu moro sozinho sempre disse que eu não tenho tempo para as coisas e agora na quarentena eu tenho tempo para tudo o que fazer para manter a minha sanidade mental continue assistindo esse vídeo que eu vou te dar algumas dicas para aquelas pessoas que moram sozinho que estão sempre acostumado a dizer que não tem tempo para isso não tem tempo para aquilo Agora, se vindo nessa situação atual, morando sozinho, a gente tem tempo para tudo, mas estamos confinados e não sabemos o que fazer. Então preste atenção, você precisa colocar uma rotina na sua vida. Acordar que horas, o que é que você vai assistir, o que é que você vai ler. De repente, o que é que você se interessa? Aquele curso online que você sempre quis fazer e disse que nunca teve tempo, agora você tem tempo. Talvez não tenha dinheiro. Porém, não surta, respira, tem várias coisas gratuitas, vários profissionais estão oferecendo cursos gratuitos, oferecendo lives, então comece a filtrar, se você quer colocar uma atividade física e nunca conseguiu colocar, tem várias pessoas dando aulas de yoga, fazendo treinos de funcional e você pode fazer isso também dentro do seu lar, reserve um momento para você meditar. Mesmo que você nunca tenha meditado na vida, mesmo que a meditação para você tenha sido algo sempre cansativo ou inalcançável, eu sugiro que você comece a fazer essa rotina, a ter essa rotina de meditar dois, três minutos por dia. E é tão simples, gente, é só você de repente se colocar numa cadeira como essa que eu estou sentado, fechar um pouco seus olhos, colocar uma música que seja do seu agrado, uma música que te acalme, que acalente o seu coração e trazer uma respiração suave, prolongada, faz isso durante 3, 4 minutos e aí você pode ir aumentando isso gradativamente, estabeleça contatos com outras pessoas, pessoas que estão assim como você sozinhas e de repente poder ter uma escuta afetiva, poder ligar para as pessoas, sair do whatsapp, a gente está acostumado a não mais falar com as pessoas e nesse momento talvez seja importante ligar fazer uma videochamada e eu tô suando pra caralho. E atualmente tem vários aplicativos como o Zoom até o próprio WhatsApp que você pode fazer videochamada por mais, com mais de uma pessoa, duas, três, quatro pessoas. Então esse é o momento de repente de reunir aqueles amigos que vocês nunca conseguiam se encontrar pessoalmente e de repente esse é o momento de se encontrar virtualmente. Se você precisa de ajuda, de auxílio profissional, atualmente também tem vários psicoterapeutas que estão oferecendo esse serviço gratuito, de repente tem um horário marcado com um desses terapeutas para que você faça, você consiga desabafar, consiga compartilhar seus medos, suas dificuldades, seus anseios, suas preocupações, isso será importantíssimo nesse período para você. Outra dica importantíssima, manter a nossa energia sexual em movimento, sei que você mora sozinho, mas a masturbação talvez Seja, talvez não. A masturbação é, com certeza, a melhor forma de manter essa energia sexual movimentada. Então separe um momento para a sua masturbação, mas não aquela masturbação mecânica que você faz no seu dia a dia. Digamos que é um momento de amor consigo mesmo, um momento de alto amor. Então deite, coloque uma música agradável, coloque um óleo, massageie o seu corpo, se toque. Literalmente, faça amor com você mesmo. No mais, filtre o que você vai escutar. Não seja uma pessoa que vai polarizar para ser pessimista, acreditar que o mundo vai acabar, que ninguém vai sobreviver, que é a peste do mundo, e querer ter informações sobre isso, de saber quantas pessoas foram contaminadas. Também não seja aquela pessoa desleixada, aquela pessoa que não se preocupa com nada e diz que acha que é nada. Encontre um meio termo para que você consiga manter a sua saúde mental. No mais, assista todos os nossos vídeos, reserve de repente uma hora por dia para maratonar os vídeos do Tantra Amor, fique em paz, medite, dance, ouça música, assista filmes, assista séries, esse é o seu momento de olhar para dentro. Ah, tá lembrado aquele guarda-roupa desarrumado? Talvez esse também seja o momento de você arrumar a sua casa interna. Se inscreva no canal, ative as notificações, e estamos juntos nessa quarentena. Vamos fazer essa travessia.